Nós vamos falar sobre isso, até porque nós temos um ambiente favorável para isso no momento. Tem a, a exposição quase inaugurando né? e todo mundo fica. O, o agropecuarista é uma pessoa atenta, atualizada, enfim, né? mas todo mundo fica... É, com isso na cabeça, então o tema é muito bem-vindo hoje. Sim. Né, doutor? Bom dia. Bom dia, né? muito obrigado por mais essa oportunidade claro. para aqueles que, que, no, que acompanham, né? Uhum. E nós esperamos que as informações aqui lhe serão úteis, né? Pedimos para que nos acompanhe, que nos deem um like lá no nosso canal. Muito né? bem, isso e mesmo. E estamos aí sempre à disposição para mais detalhes sobre os assuntos. Muito bem. Doutor, para começar assim, o, o que que diferencia? Nós sabemos que tudo parte de uma prevenção, né? Ninguém compra para ter um, um, um sinistro, mas compra para se garantir se o tiver, se isso ocorrer, né? Tem alguma diferença do seguro, seguro normal, empresarial e o seguro do agronegócio? O que que você diria nesse sentido? Ué, em primeiro lugar, nós, podemos, nós temos que lembrar né, uhum. que nós temos falado aqui, nossas, nossas, nossas, nossas falas têm sido dirigidas aos empresários né, certo. e o, o, o agricultor, o produtor rural, nós costumamos Sim. dizer que ele é um empresário a céu aberto. Hum, né? tem Porque sentido. É, ele está muito mais sujeito às intempéries, ah. a, a problemas e Chovendo né? como está, ainda. doutor? Chovendo, né? o Paraná agora está a previsão de uma safra recorde né? Então nós esperamos que o excesso de chuva não atrapalhe isso certo. Né? Então a questão do seguro entra dentro da pre... daquela questão né? da prevenção Que nós temos falado de uma maneira geral para o empresário né? É, ele faz, o seguro é uma composição de tudo que ele está investindo numa determinada sim, safra, sim. etc. Não é? adianta ele planejou, ele trabalhou, uh -huh. às vezes uh -huh. a família toda, empregados, uh -huh. pesquisou uma melhor semente, uh -huh. adubou. Né? E às vezes acontece muito, ele uh -huh. pere, né? Uh -huh. E, e atrapalha o, ou atrapalha lá na frente. Entendi. Né? entendi. Nós temos uma situação né, assim no Brasil, né? falando Sim. de uma maneira bem, bem, bem rápida, né? uhum. que a, até pouco tempo atrás os, os proprietários rurais eh, se socorriam do governo uhum. através do, de um programa de subvenção uhum. chamado Proagro. certo. Né? certo. Então, muita gente ainda confunde, ah, vou fazer um seguro rural ao ProAgro. O, o ProAgro não é bem um seguro. Sim, tem diferença, Tem, eles, tem diferença. Claro. Né? Cobertura, cobertura. Estudo. né? Então, uhum. primeiro, o ProAgro vai cobrir é, eventual, um eventual financiamento que o produtor rural contraiu para é, as despesas da SAF. Certo, né? certo. Já o Seguro Rural ele vai realmente cobrir a safra, cobrir problemas de, de pecuária, e vários problemas relacionados ali, realmente, certo. à atividade em si, uh -huh. né? Uh -huh. Então, o PROAGRO é, um, é um, um programa governamental. O Seguro Rural você vai contratar com uma seguradora que trabalha com o Seguro Rural. Sim. Embora, Sim. também no Seguro Rural, há uma subvenção, uma percentualmente, por parte do governo. Né? Ah, sim. Não o governo ah, banca é uma ah, parte. Ah, né? ah, Só que o produtor rural, ele vai contratar com a seguradora. Entendo. Não com um governo através do Banco do Brasil. Entendo, como é o busca alguém de confiança no mercado e contrata. Isso. O que, que você diz assim, de importante nessa contratação? Olha, é, hum. qualquer contratação que nós formos fazer, hum. nós precisamos, primeiro, nos informar o máximo sobre aquilo que estamos é, contratando, certo. Né? a idoneidade da seguradora, o que ela oferece, é, se o produto que ela está oferecendo, uhum, né? uhum. aquela apólice de seguro Sim. cobre exatamente o que a gente espera, em primeiro lugar. Tá. Né? Em segundo lugar, atentar um princípio que envolve todo tipo de contrato, mas uhum. no, no seguro em especial, que é a questão da boa-fé. Né? O, o princípio da boa-fé na área de seguros, tanto por parte da seguradora quanto por parte do produtor rural, contratante, né? o uhum. segurado, uhum. tem que pensar sempre, olha, o que eu estou contratando, eu vou conseguir manter lá na frente? Se acontecer um problema sim. no caminho, um evento climático, alguma outra sim, situação, sim. eu vou conseguir ter isso, né? Porque uhum. não adianta, não adianta nós querermos dar um jeitinho no meio do caminho, não vai É que vale o seu tá papel contratado, Exatamente. que tá é, em todas as sim. cláusulas sim. ali acordado, né? Exatamente. Uhum. Né? Então nós precisamos nos informar a respeito disso. Né? certo é, se, se houver um problema no meio do caminho né? uhum. sempre nos socorremos de profissionais especializados sobre o, o assunto certo. Né? Certo. quando a, a ocorre um problema a seguradora vai, vai mandar um uhum. profissional deles um perito para analisar o que aconteceu de fato né? certo. mas nada impede que o produtor rural ou segurado uhum. também contrate um engenheiro agrônomo um profissional para... Fornecer um laudo dele. Certo. Né? É, porque eu imagino que seja importante, inclusive, porque um, um especialista assim tem uma noção exata do que houve hum, e tal, né? Sim. E as duas partes podem apresentar suas versões, hum. né, doutor? Nós, nós não precisamos aprender, saber sobre tudo. Né? sim claro mas nós é, bom, é bom termos uma, uma uma noção sobre uma noção pelo menos básica sobre a... hoje nessa organização do agronegócio é. normalmente o, o, o produtor rural tem alguém que o que o assessore, de alguma forma né que as pessoas estão organizadas em cooperativas ou mesmo os que não mas todo mundo faz parte hoje, né? Mas mesmo os que não fazem parte, têm algum tipo de assessoria, Sim. consultoria. Tá? Ainda bem que hoje o produtor rural está ah. se profissionalizando muito mais. Muito, né? né? Muito imagina, mais. imagina. E existe um, um, um, um fenômeno né, que nós podemos destacar em relação a isso, Aham. que é a, o, uma, uma, os jovens né, que antes saíam do campo e vinham trabalhar na cidade, hoje estão fazendo o um caminho inverso. Eles estão saindo da cidade e voltando para o campo. Sim, interessante. Né? E quando eles fazem isso, geralmente, eles vão agregar a, a produção lá familiar. Com o que, que trazem algumas, informação, com, um nosso, com a prática do campo, prática ali, do dia a dia. Não, e isso influi também na questão uhum. da contratação do seguro rural. Né? Ah, Porque levam informações, interessante, levam... Interessante. Né? Podem agregar também uhum. em relação à família ali do, do produtor. Isso, isso ajuda bastante é, na profissionalização do setor. Muito interessante. Né? Então, então isso tem, tem muito, muito a ver. Né? Uhum. Então é, nós temos que ver quando o, o produtor rural vai contratar o um seguro, né, o seguro uhum. rural, exatamente qual a modalidade que ele está uh, pensando. Né? Uhum. Por exemplo, nós uhum. temos aqui o eh, seguro de custeio, uhum. né, que uhum. é, o, o, é, até parece um pouco com o proac né? Certo, certo. É aquilo que ele vai investir naquela safra. É. O seguro de produção, né, que é a produtividade e preço, né? certo. Se, ele, se ele gastou, se ele investiu, contando com uma produção e um preço lá na frente, de repente, há um problema mundial, por exemplo. Né? Isso, digamos, digamos que a China pare de comprar de uma hora para outra, né? <risos> a, a soja, por exemplo. Uh -huh. né? Uh -huh. A soja hoje está valendo X, a saca chega no final do ano, o agricultor trabalhou o ano inteiro, é a hora dele ter um retorno. Uh, o valor vai lá embaixo, uhum. uma queda expressiva. Entendi. Então o seguro vai cobrir essa diferença. Seguro de produtividade. É sem dúvida. Né? E preço. É. é necessário e importante. Porque ele fez um orçamento. É, é, pensando em um valor lá na frente, ah, né? Ah, ah, ah. Então temos o seguro, o seguro também de, de índices climáticos, seguro precuário e vários outros Sim. seguros. Que atem, que, na verdade, esses seguros são para atender as várias atividades as várias dentro atividades. da... da, da... É, é importante porque eu, mental, ou, né? eu não posso chegar lá e contratar uma apólice padrão de seguro, ah, né? Importante eu tenho que saber isso. exatamente qual a minha necessidade. Claro. Né? Tá. Se eu tenho uma propriedade que só trabalha com soja, por exemplo, para que, que eu vou fazer um seguro lá, nesse seguro embutido algo relacionado à pecuária? É, nenhum sentido Ou, ou vice-versa, eu posso estar uhum. tá pagando mais caro num produto sem necessidade. Certo, certo. Olha, gente, eu acho que deu para se ter uma ideia do que é, da importância que isso tudo tem. Nós, a gente vem a, a, a várias entrevistas falando sobre a questão da prevenção,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 Muito é obrigado. Prazer, gente. Até a próxima Depois. e muito obrigado pela atenção. Perfeitamente. Até, gente. Obrigado.